Pessoal, o José Valen postou isso aqui, Line by Line Breakpoints in Elixir version 1.14. Vou dar uma olhada aqui. Então, ele... É... Não, isso aqui é, é, é mensagem do próprio do software que ele usa, que se chama esccinema.org. Então, ele está usando o Erlang OTP 25... E deve ser o, o elixir 1.14, deve. Então, ele fala assim. Ele escreve break. E o right parse barra 1. E quando ele chama... Aí, vamos ver se a gente entende o que é que ele fez aqui. Ele diz, ó. Oh, é para estabelecer um breakpoint em uri parse barra 1. Aí ele chama a função. Então veja que a função não retorna nada. Ele simplesmente diz break reached. E ele está dizendo aqui que ele parou quando ele estava aqui em def parse string, when is binary string. E nesse momento eu consigo saber o que é que foi passado para a função parse, a string. Então ele chamou string, retornou o que eu tinha passado como argumento, quer dizer, o que ele tinha passado como argumento, o barra full. E aí depois ele perguntou regex, mas aí ele está dizendo undefined function... A função é privada ou não definida. Não entendi o que foi que aconteceu aqui. Por quê? Ah, talvez porque ele tenha parado aqui justamente na linha 767, onde eu sei quem é string, mas eu ainda não sei quem é regex. E aí, quando... Hum, interessante que ele fala aqui onde final. É, esse, esse comando de erro aqui, eu realmente eu não, não sei por que, que aconteceu. Aí o n, o que é que o n faz? Não sei. Aqui ele está na linha 770. Ah, o n deve significar next. Então, na linha 770, eu ainda não sei quem é regex. Aí, se eu dou um n, ele vai para a próxima linha. E aqui, eu vou saber quem é a string, e eu vou saber quem é o regex. Maravilha. Aí, se eu dou um n novamente, ele vai executar essa linha aqui. Ele podia ter colocado aqui, dizendo que não não sabe quem é Parts ainda, mas depois de executar com N, ele vai saber quem é Parts. É, é que ele está só chamando N, chamando N. O que, é que ele está fazendo aqui? N. É, esses comandos que ficam lá embaixo, fica meio difícil para a gente ver. N, N, N. É, eu achei quanto quando você digita contínuo, ele vai até o fim. Eu imagino que seja isso e esse seja o retorno. Então, esse aqui é... É, é um vídeo bem curto do Valim. Eu não sei, aqui ele fala que eu posso fazer o download. Download de quê? É, é um cast file vamos ver os comentários. Parece interessante, parece que é o casamento perfeito para um DAP debugger. O que é um DAP debugger? Yeah. Não sei. Uhum. Quão portável é isso aí para o Erlang? Como ele lida com timeout processos? Não é portável, mas é fácil de implementar em Erlang. Trabalha de forma semelhante a cover, mas em vez de anotar a ST com line bumps, anota com breakpoints. Porém, Erlang já tem uma infraestrutura de DBG com passos, e maior é provavelmente melhor portar aquele para o terminal. É, só o pessoal comentando Amazing, Uau. Wow. O que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu voltar aqui para o StreamYard. Parar a tela e eu vou compartilhar o terminal. Pronto. Agora é a SDF List All Elixir. A SDF List All Elixir. Não tem 1.14 ainda. É, teria que baixar lá no... Não, não vale a pena. Mas é isso. É, esse vídeo foi mais para entender essas novidades que virão provavelmente lá no na versão 1.14 do Elixir.